Olá amigos. Sim. Hoje vamos fazer um vídeo diferente. Com isso. Com isso, como é que se chama? Chama o filho. É o filho? É. Vamos cantar uma música do Family Finger. Que que aqui que gosta muito, não é? Sim. E então vamos cantar a Family Finger. É. A gente ah, tem não. aqui o pai. Mãe. O um filho. O filho. De, também o um bebê. O bebê. É. E a filha. A filha. Não é? é? É. uma família. É uma família. E agora vamos cantar a música. Que primeiro é o pai, pai. não é? E aqui acabaram um de ter um dedo. E vamos cantar a música do, do, pai. do pai. Vamos? Uh -huh. Daddy Finger. Daddy uh -huh.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 E foi a nossa linda canção. Espero que tenham gostado. Gostaram da nossa música? Sim, tu gostaste de cantar com a mãe? A Family Finger? Também podemos cantar esposa-vós no dia do Natal, não é? Porque vão gostar muito de ver a gente a cantar com os dedinhos, não é? Tchau, amigos. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça dos nossos likes e subscrever o nosso canal. Caiu. Caiu. a caiu.